Olá, como você está? Você está triste? Você hoje passou por maus momentos? Teu coração ficou amargurado? Está com vontade de chorar? Pois então eu quero lhe dizer algo. Não chores. Não chores agora, pois é hora de buscar aquele que as tuas lágrimas têm poder para enxugar. A tua dor pode ser longa. As suas forças podem podem estar parecendo que se acabam. Mas em Jesus você deve crer. O teu fardo lhe quer levar. Ainda que a tristeza, a noite dure, em oração deves estar. Pois com certeza no amanhecer a alegria vai voltar. Não olhe para este mundo, onde reina tristeza e aflição. Não olhe para as injustiças. Não pense naquilo que foi a causa do teu amargor, da tua tristeza. Pense que hoje é uma noite, é um fim de dia. E ao fim dar o dia, nova esperança renasce. Um novo dia se aproxima. Mas para que este novo dia seja um dia realmente abençoado, um dia que, apesar das aflições e dos problemas, venha este dia acontecer, você com certeza poderá renovar as suas forças. Não chores. Olhe para o alto, olhe para os céus, olhe para Deus. Lembre-se de que Jesus disse, vinde a mim você que está cansado e oprimido e eu te aliviarei". É tempo de buscar a Deus. Não chore, não fique amargurado, não deixe que a ira tome conta do seu coração. Mas há uma solução e a solução chama-se Jesus Cristo. Você precisa olhar para Jesus, ter nele a força e o poder, ter nele a coragem, ter nele a salvação. Há um texto na Carta aos Hebreus que diz assim, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da grande desonra. E ele está assentado à direita do trono de Deus. Sim, Jesus está assentado ao lado do trono de Deus. E ele está lá como sumo sacerdote. Ele é quem vai interceder por você. Ele é quem vai enxugar as suas lágrimas. Não chore. Louve a Jesus. Diga a ele aquilo que você está sentindo. Não fique apenas lamentando. Mas busque em Jesus o alívio, o perdão, a salvação. Confie em Jesus e tenha uma boa noite. Que Deus te abençoe.